Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai começar a nossa aula de tecido nervoso. E eu recomendo muito que você assista também a aula de sistema nervoso. Ei, mesmo que o professor, uma prova de vestibular... Fale lá, você tem a certeza que vai cair só histologia, estuda o sistema nervoso também. Aqui né, já é uma prova de sistema nervoso, estuda histologia, então um complementa o outro. É a dica que eu dou para vocês, às vezes as questões elas se misturam, cobra coisa que eu, que eu vi lá no sistema nervoso que eu não vou ver, vou ver aqui. Lá em sistema nervoso, vou ver algumas coisas aqui que eu não vi lá. Deu para entender? Então estuda, galera, estuda dessa maneira, sempre complementando os estudos. Eu vou sair da frente para você parar esse vídeo, bater aquele velho print, então para o vídeo, beleza? Quem quiser copiar, bora relembrar também alguns, algumas coisas que a gente já estudou no sistema nervoso, mas lembra, mais aprofundado é claro, lá em sistema nervoso. Tecido nervoso. O tecido nervoso faz parte da histologia, o estudo dos tecidos, e a origem dele é ectoderme. Lembra dos folhetos embrionários? Ecto, meso, endoderme. Em cada tecido eu falei a origem para vocês, e o tecido nervoso se cair em prova, ectoderme. Pouca matriz extracelular, a gente já teve uma aula para falar de matriz extracelular, então ele tem pouca, tá? É vascularizado, tem vasos sanguíneos, tá? Vascularizado. E as células que a gente pode encontrar, já que a gente está estudando tecido é formado por células, elas são especializadas. Siglas. Toda vez que você encontrar o termo SN em prova, é sistema nervoso, tá, galera? SNC, sistema nervoso central. SNP, sistema nervoso central periférico, não esquece. Quem faz parte do sistema nervoso central? É o nosso encéfalo e a nossa medula espinal. Ah, tá errado, é espinhal, Kennedy. Lembra, galera, que espinhal era um antigo nome, ainda pode cair em prova, mas espinal não tá errado. Espinal é o um novo nome. Lembrando também que encéfalo não é a mesma coisa que cérebro, tá? Na verdade, galera, o cérebro é uma parte do encéfalo, o encéfalo é muito mais... pensa que tudo é cérebro, não? Na verdade, o encéfalo ele é formado por várias, que a gente estuda lá em sistema nervoso, por várias estruturas, que uma delas é o cérebro, tá? É, eu costumo dizer que o encéfalo e a medula eles são os centros de controle, já, já que ele é o sistema nervoso central, e eles vão levar a informação para todo o resto do nosso corpo, e a informação também tem que voltar. Só que, como é que essa informação vai e volta? Através do sistema nervoso periférico. E quem é que leva e traz no um sistema nervoso periférico? Olha pra cá. São os nervos e os gânglios nervosos. De novo, quem é que manda do encéfalo da medula pro resto do corpo e traz a informação? Os nervos e os gânglios nervosos. Do que é formado um nervo, Kennedy? Nervo é formado de prolongamento de axônio. Ah, eu não lembro o que é axônio. A gente vai relembrar aqui, tá, galera? A gente viu em sistema Nervoso, a gente vai aprofundar um pouquinho mais falando sobre o neurônio, tá? Prolongamento de axônios, tá? O que é um gânglio nervoso? São aglomerados de corpos celulares. O que é um axônio? O que é um corpo celular? Olha pra cá. Lembra um neurônio básico, isso aqui é um neurônio. O neurônio, ele tem essa estrutura aqui dele, e ele tem como se fosse assim, galhos, bem aqui, olha. Galhinhos, parece de árvore, né? Que são chamados de dendritos. Qual é o nome? Fala do outro lado. Dendritos. Ele tem uma região aqui onde tem o núcleo, tem organelas, que é o corpo celular. Então tem dendritos, corpo celular e o resto do neurônio é chamado de axônio. Então repete comigo do outro lado, só para você que quer passar, galera. O neurônio ele é formado basicamente pelo quê? Dendritos, corpos celulares, corpo celular e axônio, tá? Que, qual é a função? A gente vai ver, vai especificar, mas só para relembrar... A função do dendrito é captar a informação. Então, qualquer estímulo, sei lá, estou pegando aqui no pincel, vou pegar um pincel aqui, estou pegando nele. Quem é que capta, quem é que recebe essa informação? É o dendrito, galera. Quem geralmente vai interpretar, produzir substâncias químicas, está cheio de organela, é o corpo celular. Quem vai transmitir essa informação? É o axônio, não esquece. E geralmente, quando cai em prova, a gente diz que sempre a informação, o impulso nervoso, ele segue um caminho. Qual é o caminho? Dendrito, corpo celular e axônio. Não esquece. Lembrando que é no axônio que a gente vai encontrar aqui a bainha de mielina. Bainha de mielina que a gente vai é, relembrar daqui a pouco dela. Ela é muito importante porque ela é um isolante elétrico. Tá? Um isolante elétrico. Lembra que todo fio condutor, não tem nenhum fio por aqui, mas todo fio condutor ele tem uma capinha, né? uma capa que geralmente é de plástico, que ajuda a conduzir. No caso da gente, vai ser a bainha de mielina. A bainha de mielina que eu vou encontrar no oxônio, tá, galera? Olha que interessante. Eu mostrei para vocês aqui, também para relembrar, eu tenho o que a gente chama de encéfalo e eu tenho aqui o que a gente chama da medula espinal. Olha que interessante, galera. O nosso encéfalo, se a gente fosse pegar macroscopicamente falando, se, eu, se você for da área da saúde futuramente for estudar na faculdade, ou se você está na faculdade estudando... Você vai ver que ele por fora, o encéfalo, ele é cinza. E por dentro ele é branco. Por isso que a parte de fora a gente chama de massa cinzenta. Tá? Massa cinzenta. A medula já é o contrário, galera. Se eu pegar um pedaço da medula, cortar e mostrar pra vocês, você vai ver que vai ter uma parte que parece um xizinho nela, que é a parte interna dela que vai ser cinza. E a parte de fora é branca. Então isso vai ser o contrário, tá? Kennedy, o que é essa massa cinzenta? O que que representa a parte cinza. A parte cinza nota aí, tá? A cinza são corpos celulares, corpos celulares, células da glia que a gente vai estudar e prolongamentos também. E a parte branca é branco devido à grande quantidade de bainha de mielina, tá, bainha de mielina? E essa bainha de mielina ela faz, como tem uma característica também lipídica, ela faz ficar branco, então eu tenho axônio. A gente diz que no nosso encéfalo, a parte do encéfalo propriamente dito, onde está é, bastante é, interação, né? onde está acontecendo muita coisa, é na massa, cinzenta, na massa cinzenta, porque a gente vai encontrar os corpos celulares, onde está acontecendo aqui muita reação, interpretação, produção de substâncias. Saindo mais uma vez da frente para o print. Agora, galera, antes de a gente prosseguir com o assunto, eu queria treinar o que a gente viu no quadro anterior. Então, você já parou o vídeo, já copiou, já bateu um print, já entendeu que tem tudo no quadro, e agora a gente vai treinar, tá, galera? A gente vai resolver um exercício da Mackenzie que fala sobre neurônio, tá? O um sistema nervoso em si, o tecido nervoso, então a gente vai trabalhar. Fala assim, analise a alternativa correta a respeito da célula representada acima, no caso, eu coloquei ao lado a gente ver melhor. Bora fazer com calma essa questão? O objetivo não é só responder, mas o objetivo, na verdade, é responder revisando o que a gente já viu no quadro anterior e até o que a gente já viu também em sistema nervoso. Então, o neurônio, o que é a letra A? A letra A são os dendritos do neurônio. O que, que os dendritos eles fazem? Eles captam, eles recebem estímulos. É, tá? O impulso nervoso começa no dendrito, é o A. O B seria quem? O corpo celular, corpo, corpos celulares. Lembra que aglomerados de corpos celulares formam os gânglios nervosos, os gânglios nervosos, tá? Quem seria o C, Kennedy? O C seria a bainha de mielina. Qual é a função da bainha de mielina? A função dela é proteger o axônio. A função dela é também acelerar o impulso nervoso, uma vez que a bainha de mielina atua como isolante elétrico, tá? Isolante elétrico. Quem seria o D, Kennedy? O D seria um axônio em si, galera, ou o prologamento do axônio, ou poderia ser um nódulo de Ranvier que a gente vai ver futuramente, mas é o axônio, tá? O D. Quem seria, onde acontece em si o impulso nervoso, é no D. O E, quem seria? É um terminal do axônio, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O E, galera, é onde acontece principalmente a liberação, olha o que eu estou falando, liberação de neurotransmissores, tá? Neurotransmissores são mediadores químicos, são substâncias, como a adrenalina, que vocês já ouviram falar, tá? É onde é liberado, é no E. Bora ver, então, cada alternativa, ver o que está certo e o que está errado. Letra A. Acerta a A. Indica os dendritos, até aí tudo bem. Responsável por emitir impulsos nervosos para outra célula. Não, galera, já está errado. Ele não emite, ele capta, ele recebe estímulos, tá? Letra B. A bainha de mielina está apontada pela letra C, até aí tudo bem. E tem como função acelerar a condução dos impulsos nervosos totalmente certo. Então a letra correta é a letra B. Bora ver o que está errado na letra C, na letra D e na letra E? Letra C, bora ver o que está errado. A, a, estrutura D, a estrutura D é mais abundante na substância cinza do sistema nervoso. Aí você volta para o quadro que a gente já viu. Do que é composta a substância cinza? Se você voltar ao vídeo também, você vai ver que eu falei lá que a substância cinza ela é formada basicamente por corpos celulares. Corpos celulares. Tem células da glia, alguns prolongamentos, mas é principalmente, galera, por corpos celulares. Corpos celulares, não esquece disso, tá? Corpos celulares. Então, tá errada essa alternativa, tá? Letra D. A seta B, que é um corpo celular, é o principal componente dos nervos. Não, galera. O componente dos nervos são prolongamentos de axônio, tá? Prolongamento de axônio. Galera, a seta B, que é um corpo celular, é o principal componente dos gânglios nervosos. Gânglios nervosos. O que são gânglios nervosos? São aglomerados de corpos celulares. Então está errada a letra D. Letra E. Em E, ocorre a produção dos neurotransmissores. Galera, para o ensino médio, e até, vamos colocar aqui no ensino superior em si, a gente poderia até discordar dessa alternativa, no ensino superior. Mas para o ensino médio, onde é que é produzido os neurotransmissores? A maior quantidade deles é no B. Por que no B de bola, no corpo celular? É porque onde estão as organelas, onde elas estão produzindo substâncias, neurotransmissoras e depois eles vão para o E para ser liberado no E. Hoje, no ensino superior, a gente sabe que algumas substâncias são produzidas nos terminais, mas como a gente tem que generalizar no ensino médio, no ensino médio, a produção não acontece no E, acontece no B. Então a letra correta mesmo é a letra B de bola. Agora para estudar de forma mais aprofundada os neurônios, galera. Então vou sair da frente para você parar esse vídeo, bater aquele velho print maroto, então para o vídeo, copia, é interessante copiar, ah, perdi tempo copiando, tá? Então copia isso, bora começar a estudar. Lembra que eu falei para vocês? O neurônio ele é construído basicamente de quê? Isso aqui é um neurônio que cai sempre em prova, tá? O neurônio basicamente ele é construído pelos dendritos, são vários dendritos. O neurônio é uma célula, galera. E uma célula, que é o neurônio, ele pode ter vários dendritos, então a gente considera que um neurônio pode ter vários dendritos, mas só um axônio, tá? De novo, vários dendritos, mas só um axônio, tá? Qual a função dos dendritos? Captar esses estímulos. Ele pode captar estímulos que podem vir de outro neurônio, de outro neurônio, a gente vai estudar depois que o neurônio, quando ele se conecta com outro neurônio, a gente chama isso de sinapse. Sinapse. Ou... Ele pode captar esse estímulo do ambiente externo, se está muito frio, se está muito quente, se eu estou pegando alguma coisa, tá? É o dendrito que é responsável por captar esse estímulo. É muito importante por sinal para o neurônio. É uma célula, o neurônio é uma célula, então ele tem que ter uma parte que tem o um núcleo e as, as, as organelas quase não saem. Kennedy, onde é que eu encontro as organelas? É no corpo celular. O corpo celular já foi chamado de soma celular. Soma quer dizer corpo, tá, galera? Também em prova você pode encontrar o termo pericário. Corpo celular pericário. Pericário, etimologicamente, quer dizer em torno do núcleo. Em torno do núcleo, tá? Olha que interessante. Como é uma célula, tem células que têm mais, mais determinadas organelas. Qual é a organela? Anota aí. Qual é a organela que está em grande quantidade do neurônio? É o retículo endoplasmático rugoso. É uma organela que está abundante no neurônio. Lembrando que o retículo endoplasmático rugoso, a gente viu lá em citologia, também pode ser chamado de ergastoplasma ergastoplasma mas em prova muitas vezes a gente vai chamar esse retículo endoplasmático rugoso de substância de início tá substância de início é um retículo endoplasmático rugoso tá agora para estudar o axônio galera o axônio é tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês e a gente diz que só tem um axônio Ai, eu tô vendo vários aqui que eles não essas são as terminações axônicas mas a gente só considera um axônio tá galera Olha o que tem no axônio em si, Kennedy. Eu tenho a bainha de mielina. A bainha de mielina, eu falei para vocês, que é um isolante elétrico, galera. Lembra do fio condutor? Vocês estudam lá na física, não tem um cobre lá para conduzir, mas eu tenho um isolante elétrico que ajuda a acelerar o estímulo. É a bainha de mielina, essa é a função dela. Mas, galera, por aqui, por todo o neurônio, vai passar uma informação, vai passar um estímulo. E a gente vai ter uma aula para falar desse estímulo. E essa informação que é passada, a gente chama ela de impulso nervoso. Impulso nervoso. Como ele é muito importante para a sua prova, para o vestibular, a gente vai ter uma aula só dele. Então você pode assistir no site a aula de tecido nervoso parte 2, onde a gente vai estudar só o impulso nervoso e algumas curiosidades que a gente vai ver lá também. tá? Mas olha que interessante, a gente vai ver que o impulso nervoso ele são trocas no ambiente externo e interno, de cargas elétricas, galera, cargas elétricas. E elas acontecem numa região onde não tem bainha de mielina, não tem, ela só ajuda a acelerar. Uma região que a gente chama de nódulo de Ranvier, é uma parte do axônio. Nódulo de Ranvier é uma região onde acontece essa propagação. Mas olha que interessante, como eu tenho aqui, ó, nódulo, bainha, nódulo, bainha, nódulo, então o impulso ele se propaga não numa linha reta, ele se propaga saltando. Por isso que a gente diz que a condução do impulso nervoso ela é saltatória. Se cair em prova, por que saltatório? Porque ó, tem que ir pulando, olha. Impulso nervoso, uhul, pulou aqui, uhul, através dos nódulos de Ranvier. Esse estímulo vai chegar no terminal axônico, onde a gente tem também regiões que podem ser chamadas de telodendros. Se cair em prova, telodendros? Telo. Quer dizer, final, tá, galera? É o terminal axônico. E a função do terminal axônico é o que Transmitir essa informação. Então, o axônico, galera, ele tem uma função muito crucial, que é propagar o um impulso nervoso, mas também transmitir esse impulso nervoso, tá? Olha algumas curiosidades e também o que eu vou colocar aqui pra vocês. Olha, dendritos. Qual a função deles? Recebem estímulos de outros neurônios ou do ambiente externo. Beleza, já falei isso. Olha que legal... 200 mil terminações axônicas podem se comunicar com uma única célula com dendritos. Quer dizer isso, Kennedy? Como assim? Lembrando, galera, isso aqui é só uma terminação axônica, tá? Enquanto que uma célula pode ter vários dendritos. Mas olha que interessante, olha o que eu falei. Cerca de 200 mil, 200 mil terminações axônicas. Cerca de... Não quer dizer que a gente só tem 200 mil... É, é, neurônios, tá? Mas quando a gente considera 200 mil terminações axônicas, isso é lindo, galera. São 200 mil neurônios com terminações axônicas. Podem se comunicar... Ei, eu replica isso aqui 200 mil vezes, tá? 200 mil. Podem se comunicar com uma única célula com dendrito. Traduzindo, esse cara aqui, esses dendritos, eles podem se comunicar com 200 mil, cerca de 200 mil outros neurônios. Você tem noção dessa complexidade? Exemplo, só esse dendrito aqui, galera, só isso aqui, essa terminação aqui, sei lá, 10 mil, só isso aqui, opa, mais 20 mil, e assim por diante. Então, é muito legal. É muito legal essa, essa observação que eu coloquei. Corpo celular ou pericário? Possui núcleo e citoplasma em maior quantidade Coloquei aqui retículo endoplasmático rugoso ou substância de início. O axônio? Transmitem estímulos a outros neurônios ou células efetoras. O que é a célula efetora? Kennedy, como é que funciona? Primeiro, o dendrito, eu falei pra vocês, que ele pode pegar a informação de outro neurônio. Beleza. No caso do dendrito, só um aqui, cerca de 200 mil terminações axônicas. Ou do ambiente externo. Enquanto que o axônio, ele pode transmitir para outro neurônio, no caso aqui a, a sinapse, ou ele pode transmitir pra uma célula efetora, que pode ser uma célula muscular. Ele vai lá no músculo e faz ela se mover. Então, o axônio, ele que vai transmitir a informação vamos imaginar aqui que o dendrito capta do ambiente que está quente está muito quente ou se queimou passa o um impulso nervoso o axônio passa para o músculo para o músculo tirar a, a região lá que está sendo queimada então ele pode ser para uma célula é, no caso uma célula muscular aí. o que, que o axônio tem tem a bainha de melina 70% é lipídio 30% é proteína com a função dela protege os axônios e acelera o impulso nervoso, tá, galera? Nódulos de Ranvier é onde ocorre a troca de cargas elétricas, tá? A gente diz que o impulso nervoso, ele é, a condução do impulso nervoso é saltatório, uma vez que tem que ficar saltando aqui nos nódulos de Ranvier. Agora a gente vai começar a estudar a composição do tecido nervoso, tá? Primeiro saindo da frente, para você ter a oportunidade de parar esse vídeo, bater um print, olha esse esquemão aí, galera. A gente vai estudar cada célula dessa, tá? Composição do tecido nervoso. Eu vou dividir para vocês aqui entre sistema, o tecido nervoso formado por células, mas existe tecido nervoso no sistema nervoso, tá? No sistema nervoso central, já mostrei para vocês que SNC é sistema nervoso central. Então vou mostrar que tem células é, no, no nosso encéfalo, na medula espinal, e também no sistema nervoso periférico, que é nervos... E gânglios nervosos. O que eu vou encontrar no nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal? É o que? Neurônios e as células que a gente chama de células da glia, ou glia, ou gliócitos. A gente vai estudar elas, tá? Eu posso encontrar no nosso sistema nervoso central, que a gente vai estudar, astrócito, oligodendrócito, microglias e células epindimárias, tá? São as quatro que a gente vai estudar aqui. Enquanto que no sistema nervoso periférico, a gente vai encontrar prolongamentos e aglomerados de neurônios. Então a gente pode encontrar prolongamentos e aglomerados de neurônios ou também as células da glia, a gente pode encontrar no periférico. No periférico, galera, eu já não vou encontrar astrócito, não vou encontrar oligodendrócito, mas eu vou encontrar uma célula que cai bastante, que é a célula de Chivan. Então se cair em prova, essa célula de Chivan não vai me colocar que você encontra ela no central. Você vai encontrar ela onde? No... Periférico, tá. Tem algumas células também que é a célula satélite, outras células, tá. Mas a gente vai atentar aqui quando falar de células da glia no periférico. Atente que é o que mais cai, é a célula de Chivan, que a gente vai ver a função dela daqui a pouquinho. Saindo da frente mais uma vez, agora a gente vai estudar as células de sustentação dos neurônios, galera, que são as células da glia, neuroglias, só chamadas de glias ou gliócitos, tá. Vou sair da frente para você bater aquele velho print para o vídeo, se quiser desenhar, Kennedy, eu quero desenhar. Pode desenhar, sem problema nenhum. Só que, galera, a gente vai ver agora, com toda a calma do mundo, presta atenção, a gente vai estudar agora e vou mostrar para você, você entender. Kennedy, precisava colocar tudo junto? Muitas questões vestibulares, elas mostram tudo junto. Então, eu vou mostrar exercícios depois, que vai ser interessante a gente, gente ver todas as células no, no próprio neurônio. tá? A gente vai ver como é que funciona. Outra coisa para a gente entender... Eu separei aqui, didaticamente, como tá em muitos livros que eu utilizei, que é o Junqueiro e Carneiro e o Ross, tá, galera? Onde metade daqui, tá vendo o pontilhado para cima? É o sistema nervoso central, tá aqui, olha, SNC. Quem é o sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinal, tá? E do pontilhado para baixo é o sistema nervoso periférico, que é quem? Nervos e gânglios nervosos. Bora? Com toda a calma do mundo, vou mostrar tudo que tá aqui. Primeiro, eu tenho um neurônio. O que é feito o neurônio? lembra? Eu tenho os dendritos, lembra? Capital, os estímulos. Eu tenho o corpo celular, e todo o resto aqui é o axônio, galera. Tanto que eu mostrei bem aqui, ó. Opa, aqui embaixo. Deu espaço aqui. Axônio. Eu tenho a bainha de mielina, lembra a bainha de mielina? Bainha de mielina. E entre a bainha de mielina, onde acontece realmente as trocas de cargas e impulso nervoso, que a gente vai estudar em outra aula, eu tenho um nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier. Agora, a gente vai começar a estudar as células de sustentação do neurônio. Agora, olha que interessante, olha uma curiosidade, galera. O Einstein, ele foi estudado, não sei se vocês sabem, quando ele morreu, e foram estudar o cérebro do Einstein, foram estudar o encéfalo do Einstein. Poxa, o que ele deve ter de diferente? Muita gente, pô, ele deve ter muito neurônio, né? Então, em relação a uma pessoa comum, o Einstein deve ter neurônio pra caramba! Quando chegaram lá, tudo empolgado para estudar o cérebro do Einstein, falei, caramba, ele não tem muito mais neurônio. Como é que o Einstein era tão inteligente ele tem quase a mesma quantidade de neurônio que uma pessoa comum tá com... o que tá de diferente encontraram duas diferenças galera em relação a pessoas comuns primeira coisa o astro ele tinha muita ramificações nervosas as ramificações principalmente aqui nos dendritos lembra que eu falei pra vocês que em uma única célula uma única célula eu posso ramificar os dendritos e me comunicar até com 200 mil outras células o Einstein conseguia bem mais, galera. Então, essas ramificações elas são importantes para ser mais rápido, vamos dizer assim, a, a, o, o que eu estou captando do ambiente. Então, se o dendrito é ele que capta, eu consigo captar os estímulos externos, eu consigo captar de outro neurônio de forma mais rápida. Outra coisa que o Einstein tinha em abundância, era as células da glia. Ele tinha muito astrócito, ele tinha muito oligodendrócito, ele tinha muita microglia, células de chivan. Kennedy, para que servem essas células? Eu vou mostrar. As células da glia, elas têm uma importância muito crucial no funcionamento do, do neurônio. Então, quando alguém algum dia falar para você, ah, você tem pouco neurônio, não importa, eu posso ter pouco neurônio, mas se eu tiver mais ramificação e mais células da glia, se o cara nem entender o que você está falando, nem conversa com ele, tá, galera? A gente vai começar a estudar as células da glia agora. Primeira célula da glia muito importante é o astrócito. Repete comigo, astrócito. Astrócito é porque ele lembra astro, ele lembra estrela, tá? O astrócito. E aqui eu estou aquele com umas patinhas aqui, e junto com um vaso sanguíneo. Galera, por que ele está com um vaso sanguíneo? Claro, a primeira função dele, já coloquei aqui do lado, é proteção e sustentação física, tá? Então ele protege o neurônio, dá uma sustentação física. Mas outra coisa importante dele é a nutrição, galera: ele pega substâncias do sangue e leva para o neurônio. O neurônio ele consegue ser nutrido. Tanto é que ele consegue pegar até a glicose do sangue, e quebrar até a fase de lactato. E dá para o neurônio. O neurônio é muito exigente, ele precisa de carboidrato a todo momento. O ele faz essa nutrição. Eu já vi uma vez em prova falando que ele faz o controle da composição iônica e molecular do neurônio. Tá certo, galera. Ele pega, ele controla as substâncias que vão entrar no neurônio, tá? Outra coisa, ele ajuda muito como... É, é várias doenças, vamos dizer assim, neurodegenerativas, elas podem comprometer o neurônio, pode causar uma lesão no neurônio. E para é, recuperar muitas vezes essas lesões, você precisa, tem algumas que conseguem outras que não, né? Você precisa pegar substâncias, e essas substâncias é o astroço que faz, ele ajuda na recuperação de lesões, tá? A recuperação de lesões. Galera, outra coisa também importante que ele faz, é, ele absorve neurotransmissores você vai estudar comigo e já estudou em sistema nervoso central, eu falei sobre sinapse. A gente vai ter uma aula só sobre sinapse. O que é a sinapse? É quando um neurônio ele consegue se comunicar com outro neurônio. Exemplo, os dendritos aqui, ele consegue fazer reações químicas com outros neurônios. Essa troca de substâncias químicas, adrenalina, dopamina, serotonina, entre neurônios a gente chama isso de sinapse. E ela libera algumas substâncias chamadas de neurotransmissores. Só que, muitas vezes, esses neurotransmissores eles ficam em excesso, e eles podem atrapalhar. Quem é que faz o controle desse, absorvendo os neurotransmissores? É quem? O astrócito. Então, se cair em prova, como eu vou resolver uma questão com vocês. Falando que o astrócito é importante na sinapse, tá certo. De novo, o que, é que o astrócito faz? Proteção e sustentação física, o que mais? Nutrição e controle da composição iônica e molecular do neurônio, recuperação de lesões e absorve neurotransmissores, tá? Outra célula importante, oligodendrócito. Fala comigo do outro lado, só para quem vai passar. Oligodendrócito. Galera, cuidado, que isso cai muito em prova. O oligodendrócito, ele produz a bainha de mielina no sistema nervoso central, encéfalo e medula, e tem outra célula que produz a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, tá? Então qual é a função dele? Produz a bainha de mielina no sistema nervoso central e ele não necessariamente produz só de neurônio uma célula pode estar produzindo em de neurônio tanto que aqui ó opa produzindo a bainha de melina de um e pode ter dois aqui ó grudado em outro neurônio já produzindo a bainha de melina no outro tá bora continuar com o sistema nervoso central que é da parte de cima tem uma célula chamada de microglia repete comigo microglia se o nome dela é micro é claro que ela é pequena lembra de fagocitose uma célula pequena Função dela é comer, fagocitose, fagocitose. Galera, ela adora comer partículas estranhas que estão sobrando, restos celulares. Ela está relacionada à proteção, imunidade, tá? Então participa da defesa, do reparo, de processos inflamatórios. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma doença neurodegenerativa chamada de esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela começa a degradar principalmente a bainha de mielina. Só que fica resto da bainha de melina. O que é que a microglia vai lá, faz lá e faz a fagocitose. Então a microglia lembra de fagocitose. Outra coisinha, galera. No nosso encéfalo, nosso encéfalo lembra? A gente viu um o sistema nervoso central, isso é importante estudar os dois, tá? Eu tenho hemisférios. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Mas olha que interessante. Dentro do nosso encéfalo, imagina dentro dele, eu tenho é, um, um espaço, uma cavidade onde eu vou encontrar um líquido que a gente chama de líquido cefalorraquidiano, cefalorraquidiano, ou líquido cérebro espinhal. Essa, é, essa região a gente chama de ventrículos cerebrais, tá? Onde fica qual a função dela? É uma região onde é produzido o líquido cérebro espinhal, o líquido cefalorraquidiano, que se espalha pelo encéfalo, espalha pela medula, e nessa cavidade é os dos ventrículos ela é revestida por células, claro, estou falando de uma forma bem mais simples aqui, ela é revestida por células chamadas de impendimárias, tá? Qual é o nome delas? Células ependimárias. Eu posso encontrar essas células é, revestindo os ventrículos cerebrais, é onde acontece o líquido. Algumas células dessas possuem até cílios, onde elas podem bater os cílios e mover esse líquido para ele circular mais pelo encéfalo e também pela medula, tá, galera? Eu posso encontrar essas células também revestindo o canal da medula espinal. Beleza? Outra coisinha. Uma célula que cai bastante é a célula de Schwann ou a célula de Chivan? Tanto faz. A principal função que cai em prova dela é produzir a bainha de mielina do sistema nervoso periférico. Ela produz de uma maneira diferente do oligodendrócito. Então, olha, como é que você vai encontrar em prova? Vai encontrar, assim, a bainha de mielina e esses pontinhos aqui, ó. Parece um calombozinho, uns pontinhos. Kennedy, é se ele mostrar um neurônio em prova onde toda a bainha de mielina produz esse, tem esses pontinhos, é porque é um neurônio de uma célula do sistema nervoso periférico, porque a célula de Chivan, galera, só tem no sistema nervoso periférico, tá? Mas ela não faz só isso. Ela, além de produzir a bainha de mielina, ela está relacionada à nutrição de fibras nervosas, de uma fibra nervosa aqui, é prolongamento de axônio, tanto é que ela pode nutrir algumas fibras que possuem bainha de mielina, e existem fibras que não possuem bainha de melina. A gente vai estudar futuramente, mas grave aí, que as fibras que possuem bainha de melina, é claro que o impulso nervoso ele é mais rápido. E as fibras que não possuem bainha de melina, o impulso nervoso é mais lento. Então é interessante, a maioria das fibras elas tem mais, ela nutre tanto as células, o citoplasma dela nutre células que possuem bainha, e não possui. Galera, no caso, esse neurônio aqui, ele tá vindo do sistema nervoso, Kennedy, pode existir um super neurônio gigante, né, um comunicando o outro, pode ser um comunicando o outro, assim como o neurônio, ele pode ser imenso, sim, ele pode ter um prolongamento imenso e chegar até uma célula efetora, no caso aqui, é um músculo onde ele vai mandar, exemplo, tá pegando o um estímulo aqui, opa, tá muito quente, aí vai lá, passa o estímulo, impulso nervoso, que é saltatório, lembra? Vai saltando pelo modo de Ranvier, até chegar aqui no músculo e vai fazer o músculo se movimentar. Beleza? Saindo mais uma vez da frente, para você bater aquele print. Bora responder outra questão aqui, galera. A gente está treinando aqui, lembra, as células da glia. Essa alternativa aqui, essa questão, eu não mudei o texto dela, mas é, eu tirei alguns itens dela, depois que a gente vai ver em outra imagem, só para a gente treinar melhor o que a gente viu agora, tá? Para não mexer com sinapse uma vez que a gente vai ver em outra aula. Mas agora lê o que está escrito, legal para treinar. Fala assim: "Uma alternativa para o diagnóstico e tratamento do mal de Alzheimer foi descoberta por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Em animais de laboratório, a estratégia consiste em restabelecer a comunicação de sinais nervosos interrompida e com isso restaurar a memória. O alvo de estudo não foram os neurônios, mas um outro tipo de célula do sistema nervoso, os astrócitos. Lembra que a gente já viu os astrócitos e viu as funções dos astrócitos, né? Sem eles, as mensagens químicas que permitem ao cérebro comandar o organismo não são enviadas. As ilustrações abaixo, ou seja, o mal de Alzheimer, como você pode ver, ele não está relacionado, então, apenas ao neurônio. Ele está relacionado, sim, também às células da glia. Tá. Então, ele está mostrando aí na imagem, ao lado, que eu coloquei ao lado para você, os astrócitos, viu substâncias que estão relacionados com o astrócito. Está mostrando uma sinapse. Galera, a gente vai ter aula de sinapse em outra aula, está no site, não esquece, viu, explica. E a sinapse é a comunicação aqui, pode ser uma comunicação através de neurotransmissores. Mas sobra neurotransmissores, então o astrócito vai lá e absorve o excesso de neurotransmissores. Então o astrócito é muito importante nessas sinapses, nessa comunicação entre neurônios. Aí, uh, fala assim... O que descobrimos não significa cura, mas uma estratégia para conter o avanço da doença. Também pode ser um indicador do Alzheimer, quando as perdas de função cognitiva ainda não são evidentes. Olha que legal. Destaca a coordenadora do estudo, Flávia Alcântara Gomes, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Agora dá uma olhada na outra imagem que eu vou mostrar aqui, logo em seguida, que fala sobre alguns tópicos. Sobre o tecido nervoso, é correto afirmar que o nosso objetivo aqui é encontrar qual o item que está certo e qual o item que está errado, tá? Então a gente vai vendo aqui com calma, é só para treinar, tá, galera? Primeiro item, a propagação do impulso nervoso em um axônio mielinizado, ou seja, que tem bainha de melina, não é influenciada por nenhum tipo de gliócito. É claro que é influenciado, tem até gliócito que produz bainha de melina. Não esquece, o primeiro item está errado. Segundo item... Os astrócitos são essenciais para o funcionamento normal das sinapses químicas entre os neurônios. Sim, eles ajudam a absorver, principalmente, neurotransmissores. Já falei isso milhões de vezes. Terceiro item, os prolongamentos dos oligodendrócitos e as células de Schwann, ou Chivan, podem formar a bainha de mielina nos neurônios. Sim, o oligodendrócito forma a bainha de mielina no sistema nervoso central e as células de Schwann no sistema nervoso periférico. Quarto item, o mal de Alzheimer afeta unicamente os neurônios. Já para por aí, que a gente sabe que não. A gente viu o estudo lá com o astrócito, então o quarto item está errado. Quinto item, o sistema nervoso central formado pelo encéfalo e pela medula espinal, é o um novo nome, eita espinhal sem problema nenhum, possui apenas células nervosas, entre elas neurônios e gliósseos. A gente sabe que não, galera. A gente possui também as meninges, a gente possui o líquido cérebro espinhal encéfalo então quinto item está errado. Então, correto Apenas seria o item 2, que a gente viu, e o item 3. Agora, deixa eu mostrar uma célula da glia para vocês que eu nunca vi em prova de vestibular, mas eu acho importante falar, porque se vier, a gente viu, tá? Que são as células satélite, galera. A gente pode encontrar no nosso sistema nervoso periférico. Lembra que eu falei para vocês que gânglios nervosos são o quê? Aglomerados de corpos celulares. Então, imagina que você tem corpos celulares se aglomerando e vão formar os gânglios nervosos. É o que eu estou mostrando na figura. Só que envolvendo esses gânglios nervosos, a gente vai encontrar células satélites. Olha que legal. Essas células satélites... Elas são importantes para nutrir esses gânglios nervosos, elas são importantes também para fazer um isolamento elétrico. Elas funcionam, galera, como uma bainha de mielina. Elas não produzem bainha de mielina, tá? Mas elas funcionam, elas isolam eletricamente o gânglio nervoso, podem nutrir. E alguns gânglios nervosos, gânglios sensitivos, só para vocês terem uma noção, que a gente vai dar uma revisão, elas podem fazer o que a gente chama de sinapse. Olha que interessante, não existe sinapse é, como a gente é, costuma ver entre neurônios, nos gânglios sensitivos. É feito pelas células satélite. Agora, é para estudar alguns tópicos menos frequentes em provas, mas não menos importantes, tá, galera? Então, saindo da frente para você bater aquele velho print. Então, para esse vídeo, a gente vai estudar Tipos de neurônios. Quais são os tipos de neurônios que a gente pode encontrar no nosso corpo? Se quiser, quiser, volta o vídeo, pode anotar ou bater um print, tá? Eu posso ter um neurônio onde ele... Tá aqui o corpo celular, axônio, onde ele não tem nenhum dendrito. Menos frequente, né? É o unipolar. Unipolar. Não tem nenhum dendrito. Unipolar. Eu posso ter um neurônio onde ele tem um dendrito e um axônio, tá? Um dendrito e um axônio. Ele é chamado de bipolar. bipolar Agora, Kennedy, eu estou encontrando dois dendritos aqui. Cuidado, galera. A gente analisa a estrutura que sai do corpo celular. Como assim? Eu tenho aqui um corpo celular e está saindo só um, uma estrutura. Então, mesmo que essa estrutura que saiu, saiu um, se ramificou em 300, não importa, vai continuar sendo um dendrito. Então, como saiu apenas um, pode ter se ramificado em mais, não tem problema, a gente considera um dendrito, é chamado de bipolar. Só que o neurônio em maior quantidade no nosso corpo, é o multipolar. Então, olha como pode cair em prova. O neurônio multipolar é o neurônio em maior quantidade no corpo humano. Tá certo. Então, multipolar. Como é o multipolar, eu tenho aqui o corpo celular e eu tenho vários dendritos. Olha, saindo aqui, olha. Um, dois, três, quatro... E ele pode ainda se ramificar ainda mais, tá, galera? Eu tenho também o unipolar. Por que pseudo? Porque, aparentemente, ele parece que ele é unipolar, tá? Ele não tem nenhum dendrito, mas, na verdade, o dendrito dele está aqui em cima, tá? Tá? Então ele tem um corpo celular aqui, tá extra... saindo uma estrutura. Eu tenho para cá, para cima o dendrito aqui para baixo o axônio, tá, galera? No caso desse aqui o pseudonipolar, quando o dendrito ele capta as informações, a informação o impulso nervoso ele vai direto para o axônio. Lembrando que esse aqui é o mais frequente, que cai em prova, tá? O mais frequente no nosso corpo e basicamente o impulso nervoso ele vai do dendrito, corpo celular e axônio saindo mais uma vez da frente. Agora vamos estudar as funções dos neurônios, galera. Dá uma olhada para cá, para esse vídeo. Pode copiar, quem quiser copiar, quem quiser só bater um print, para o vídeo já sair da frente, beleza? Essa é uma parte da aula agora que seria muito importante você ter assistido a aula de sistema nervoso. Quem ainda não assistiu, vou ter que parar a aula? Não. Você pode assistir, mas é muito interessante depois só que você correr lá em sistema nervoso, para complementar, mas eu vou lembrar de algumas coisas, tá? Daí é importante você também ter anotação, se você tem anotação de sistema nervoso, dá uma olhada, tá? A gente vai falar agora de neurônio motor e neurônio sensitivo, que cai em prova, tá, galera? Neurônio de motor, já tá no nome, ele é que faz a gente ter movimento do no nosso corpo. Então, Kennedy, qual é o neurônio que faz eu mover meu braço, mover minha perna, mover minha cabeça, mover meu coração, mover é, a musculatura dos meus vasos sanguíneos? Mover, já tá no nome, é neurônio? motor. Então, galera, se cair em prova, neurônio-motor, a função dele é controlar órgãos efetores, órgãos que vão efetuar alguma coisa, órgãos que vão ter movimento. E tem gente até que confunde. Kennedy, eu não sei esse termo, é ferente, que o professor cobra isso. Aferente, eu me confundo, quem é o eferente? O professor cobrou em prova neurônio-eferente. Meu Deus, olha como é fácil lembrar, galera. Você vai lembrar que o neurônio-motor, ele que vai efetuar alguma coisa, ele vai atuar em órgãos efetores. Então, é um neurônio eferente. Eferente. O termo nervo eferente é aquele nervo que vai controlar o movimento. Vai efetuar alguma coisa. Então, não esquece. Eferente, tá? Só que lembra, só pra gente lembrar lá de sistema nervoso, só porque pode, às vezes, cair em prova, às vezes, você pode movimentar uma parte, principalmente os nervos, que é o sistema nervoso periférico. Você pode movimentar coisas no teu corpo e você tem um controle. Exemplo, eu posso movimentar o meu braço, eu posso movimentar minha perna, minha cabeça. A gente chama isso de sistema nervoso somático, que é do meu corpo. Somático, eu tenho movimento. Geralmente, galera, é o músculo estriado esquelético. Esquelético, lembra que é do teu esqueleto. A gente já estudou isso em tecido muscular, tá? Músculo estriado esquelético, você tem movimento, então é uma parte que a gente chama de somática. Escutou o termo neurônio somático? Já sabe, é aquele que você tem controle. Agora tem parte do nosso corpo que é autônomo. Ou seja, será que você controla o movimento agora do teu coração? Faz o teu coração se mover agora. Não consigo, Kennedy. Okay? Faz o teu fígado se mover. Não consigo. Faz o teu músculo liso dos vasos sanguíneos se mover, não consigo, Kennedy. Músculo cardíaco, músculo liso, a gente não consegue mover. Então, a gente chama isso de autônomo. Só estou falando isso porque às vezes pode quem é prova. Neurônio autônomo, já sabe, é porque ele tem autonomia, não é você. Somático, você controla. Autônomo, ele tem autonomia. Kennedy, geralmente os neurônios motores... Estou relembrando coisas, tá, galera? É, eles vão atuar onde? Em fibras musculares, em glândulas, glândula endócrina, glândula exócrina, tá? E pode ter um super neurônio, um neurônio gigante, galera. Tem neurônio que pode chegar até um metro de comprimento, né? Não é brincadeira, não. É, e geralmente são neurônios multipolares, onde eu tenho vários dendritos. Então pode sair lá no sistema nervoso central, uhul, chegou até o músculo estriado esquelético, Geralmente, esse neurônio aqui ele tem bainha de mielina, porque a condução dele tem que ser bem acelerada, bem acelerada. Tá? Agora, tem alguns neurônios multipolares que eles podem se conectar. Não é um neurônio gigante. Pode ter um neurônio lá do sistema nervoso central, tá? lembrando que sistema nervoso central, encéfalo e medula, que a gente chama de neurônio autônomo. Olha. Ele, ele que comanda, ele é autônomo. Pré-sináptico, porque vai fazer uma sinapse, vai fazer uma conexão ele passa a informação para outro neurônio, pode acontecer isso. Estou mostrando só dois, mas pode ser mais de um, né? Neurônio autônomo pós-sináptico, tá? é, pós que pode estar lá no sistema nervoso periférico, tá? E vai mandar lá para um músculo liso para ele poder se movimentar. Geralmente, no músculo liso, não precisa ser tão acelerado, não precisa ter aquela função tão acelerada. Geralmente, esses neurônios eles não possuem bainha de melina. Então, existem neurônios que, que não possuem bainha de melina, ou seja, a gente vai dizer em prova que é um pouquinho mais lento. Tá? Esses são os neurônios motores, é para dar movimento, é para movimentar alguma coisa, movimentar vasos sanguíneos, movimentar, é, no caso, o músculo do, do, dos vasos, movimentar o músculo estriado esquelético, o teu esqueleto, tá? E o sensitivo? Já tá no nome, galera? Sensitivo são aqueles geralmente relacionados a órgãos dos sentidos. tá? Eu posso sentir algo interno, beleza, mas geralmente você vai dizer aquele Kennedy, eu sinto calor, eu senti uma dor, eu senti um frio. Qual é o neurônio que está relacionado a sentir? Tem como errar isso? Não é o neurônio sensitivo, que a junção deles vão formar os nervos sensitivos. E aí, por eliminação, se aqui é aferente, aqui vai ser o quê? Aferente. Então, olha, recebem estímulos sensoriais, Recebe Geralmente, eu tenho aqui, galera, neurônio, que é do tipo pseudo-unipolar, eu posso encontrar, e neurônio também bipolar. Ah, esse neurônio bipolar, ele tá meio estranho aqui, lembra? Que o pseudo, o pseudo, eu tenho um... Um aqui, um corpo celular, né, e dele sai uma estrutura que bifurca. Pra cá eu tenho dendrito, lembra? Se tá mostrando nesse sentido? Aqui é o dendrito e aqui é o axônio, tá? No caso aqui, o bipolar, não. O bipolar é porque eu tenho um dendrito e eu tenho um axônio. Começa por aqui e vem por aqui. O que pode acontecer? Bora imaginar dor. Bora imaginar dor? Você, Kennedy, recebeu aqui uma picada de uma agulha. Uma agulha. O dendrito vai captar essa agulha no caso aqui, ele vai pegar aqui no sistema nervoso periférico, no seus nervos, né? E ele vai levar essa informação, olha, pode ser um gigante também, até o sistema nervoso central. E o axônio vai transmitir e vai falar lá pro, pro sistema nervoso central, ei, ele foi picado, ele foi picado. Aí, nessa maneira, vai daqui pra cá. Esse é o impulso, galera, tá? A mesma coisa no bipolar, eu fui picado até o sistema nervoso central. Olha que legal. E nesse caso aqui nos neurônios sensitivos, pseudounipolar e o bipolar, o corpo celular ele não está no sistema nervoso central. O corpo celular está no sistema nervoso periférico. Até, até uma figura clássica que eu vou mostrar para vocês, porque é importante a gente saber que o corpo celular ele está no sistema nervoso periférico, tá? No caso dos neurônios sensitivos. Beleza? E tem neurônio de integração também, tá, galera? Tem neurônio associativo o interneurônios, que a função deles é fazer associação entre sensitivo e motor, que eu já vou mostrar para vocês. E tem alguns neurônios que a gente encontra só no sistema nervoso central, que a função deles também é integrar, interagir com outros neurônios, é fazer uma excitação de outro neurônio. Exemplo, existe um neurônio que é a célula piramidal, que ela tem a forma de uma pirâmide. É um neurônio diferente, que faz a integração entre os neurônios, e a função dele, principal, é fazer uma excitação do nosso córtex cerebral. O nosso córtex cerebral, então, é a célula piramidal. Assim como tem a célula de Purkinje, que a função dela é o um neurônio. Cuidado com a rede de Purkinje lá do sistema cardiovascular, é outra coisa. Célula de Purkinje, a função dela é no cerebelo, o córtex do cerebelo, fazer essa integração com outros neurônios, tá? Agora, Kennedy, né, de... tem como relacionar o sensitivo e o motor, misturar os dois? É isso que eu vou fazer agora. Agora para ver uma imagem clássica que geralmente vem no vestibular. Essa imagem eu mostrei pra vocês lá em sistema nervoso, tá? Então, a gente falou lá de... Só que lá tinha um objetivo. A gente falou de, de, de neurônio? Falou. Mas lá a gente falou mais especificamente de arco-reflexo, lá. Então assiste essa aula de sistema nervoso. Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, então aqui a gente pode bugar um pouquinho a minha cabeça. Por isso que a gente vai ver com calma, galera. Daí é interessante você assistir essa aula e assistir também Sistema Nervoso. Por que eu não falei tudo junto do arco reflexo aqui? Por quê? Porque senão ia ficar meio confuso. Então a gente vai ver com calma antes disso. Você vai parar esse vídeo para bater um print. E eu vou explicar com toda a calma do mundo. Todo o conhecimento que a gente já tem, eu vou colocar aqui, tá? Bora ver com calma? Primeiro, galera, imagina que tudo isso que eu tenho aqui, olha, que está aqui dentro, olha, esse desenho que eu fiz aqui, é a nossa medula, medula espinal ou medula espinhal. Lembrando, galera, quando a gente fala de medula espinhal e encéfalo, é o sistema nervoso central. Então, se eu tivesse desenhado aqui um encéfalo e mostrasse neurônios dentro do encéfalo, esses neurônios estariam dentro do sistema nervoso central. Como eu estou mostrando aqui a medula espinal, eu estou mostrando coisas dentro dela, tudo que está dentro dela está dentro do sistema nervoso central. E tudo que vai estar tá fora está no sistema nervoso periférico. Eu não preciso nem escrever. Porque tudo que não está dentro disso aqui é periférico. Tudo que está dentro é central, tá? Então, como é a medula, que é como exemplo, é o sistema nervoso central. Lembra, sistema nervoso central, de novo, é encéfalo e medula. O que é o sistema nervoso periférico? Eu falei pra vocês que o sistema nervoso periférico é formado, formado basicamente por nervos e gânglios nervosos. Que o que são nervos? Bora relembrar? Nervos são o quê? prolongamentos de axônios, tá galera? Prolongamentos de axônio. Então tem aqui, olha, axônio gigante, olha, vários prolongamentos. Esses são os nervos. Nervo, opa, nervo, tá? Então, de novo, que é o nervo são prolongamentos de axônios. O que são gânglios nervosos? Gânglios nervosos. Gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares. Onde é que tem aqui? Eu tenho um corpo celular bem aqui, olha. Esse corpo celular que está Olha que interessante, esse corpo celular, do neurônio motor, está dentro do sistema nervoso central, do neurônio motor. Agora, do neurônio sensitivo, está fora do sistema nervoso é, central, está no sistema nervoso periférico. E ele se juntando com outros, ele forma o que a gente chama de gânglios nervosos. Então, é aglomerado. É, dá até para em prova, galera, se ele mostrar dois é, neurônios aqui e mostrar pra vocês que tem uma bolinha, olha essa bolinha aqui, Pra fora da medula, você já sabe que esse é o sensitivo. Porque o sensitivo é o único aqui que tá... Que eu tô mostrando aqui que tem um corpo celular para fora da medula, beleza? Bora ver com calma? Primeiro, imagina que eu tenho aqui a pele... A pele, você recebeu, sei lá, uma picada, você está sentindo calor, você está sentindo frio, você está sentindo alguma coisa. Quem é o neurônio que vai captar esse estímulo? É quem? O neurônio sensitivo, não tem como errar. É ele que vai sentir. Só que lembra, galera, quem é que capta a informação? É quem? Dendrito, galera. Então, não vai me errar. Em prova, ele poderia mostrar essa figura, poderia mostrar setas ou númerozinho e perguntar o que é o que. tá? Então, eu tenho aqui terminações de dendritos que vão captar Vai passar essa informação, olha que interessante. Geralmente seria dendrito, corpo celular e axônio. Geralmente. Só que no neurônio sensitivo, como ele é um neurônio pseudounipolar, olha, pseudo unipolar, a informação vai do dendrito direto para o axônio, tá? Direto para o axônio. Então vai aqui dendrito, passa para o axônio, opa, e já vai mandar para medula, tá? Esse aqui seria o corpo celular que vão formar lá. Os gânglios nervosos. Vai passar. Galera, outra coisa. Ah, eu já escutei o termo nervo-sensitivo. Lembrando que é nervo. Nervo é o quê? Conjunto de prolongamentos de axônio. Galera, então é fácil. O neurônio-sensitivo, ele que sente, ele vai formar os nervos. Então, o neurônio-sensitivo forma os nervos-sensitivos. Beleza? Olha o que vai acontecer. Então, a informação em impulso nervoso vai nesse sentido, lembra que é saltatório, né vai nesse sentido, como está no sistema nervoso periférico, se ele perguntar aqui na bainha de Melina o que são essas celulazinhas aqui é, no sistema nervoso periférico, é as células de Chivan, ou chiwan você vai dizer, nódulo de Javier, tem aqui também, tá? Beleza? Eu vou até aqui, olha, o terminal axônico, dentro da medula já. Se aparecer uma célula dessa aqui, um neurônio desse aqui, conectando um neurônio sensitivo com o motor, esse neurônio aqui a gente chama ele de neurônio associativo, tá? Ou interneurônios. Interneurônios, neurônio associativo. Também ele vai captar aqui pelo dendrito, corpo celular, axônio. Vai passar informação, geralmente ele é multipolar. Vai passar informação para o neurônio motor. O neurônio motor também, geralmente, é um neurônio multipolar e ele, geralmente, ele pode ser um neurônio gigante, tá? Vai captar pelo dendrito, corpo celular tá dentro da medula. Olha aqui o axônio, Axônio, neurônio motor. Galera, o termo motor é porque ele que vai efetivar um movimento. Ele vai fazer com que você, no músculo aqui, faça aquele movimento. Isso é muito rápido, tá? Faça um movimento com terminações de axônios, tá? Então não esquece, eu tenho o um sensitivo e eu tenho aqui o um motor. Como o motor ele vai efetivar um ato, um órgão efetor, ele vai ser um neurônio o quê? Eferente. Enquanto que o neurônio sensitivo vai ser o um neurônio o quê? Aferente. Beleza? Saindo da frente para você bater aquele velho print. Agora, galera, a última parte que a gente vai ver aqui, eu queria mostrar uma imagem para vocês, só para você entender melhor como funciona, na verdade, como é a estrutura de um nervo, tá? Lembra que eu falei para vocês que o nervo é o quê? O nervo é um conjunto de vários prolongamentos de axônio, tá, galera? Então imagina aí que da medula, está mostrando a imagem da medula... Tá saindo um nervo, que a gente chama de nervo espinal, tá? Tá apontando aí pra cima um nervo gigante, né? E o nervo, galera, dentro dele, dentro dele tem vários prolongamentos, vários neurônios, no caso, vários prolongamentos de axônios. Então, exemplo, isso aí é só um nervo, só um nervo. Eu tenho um neurônio motor somático, eu tenho neurônios não mielinizados, ou seja, sem bainha de mielina, autônomo, eu tenho um neurônio sensitivo somático, traduzindo, galera, um nervo, ele é formado por vários, vários prolongamentos de axônio. Então tem gente que pensa, ah, um, um prolongamento de axônio é um nervo só? Não, um nervo tem vários prolongamentos. E ao redor desses prolongamentos, eu tenho um tecido conjuntivo também, tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, tá? E esse tecido conjuntivo que circunda aí, vamos dizer assim, o nervo, a gente pode dividir o mais externo em epineuro, epineuro, tá? O intermediário em perineuro, perineuro, que seria esse é, vermelhinho aí, e mais internamente o endoneuro, tá? Endoneuro. É dentro do endoneuro que a gente pode encontrar vários prolongamentos de axônios, tá? Vários prolongamentos, como você pode ver aí, tudo bem? Então, era só para exemplificar como funciona. Lembra que essa parte de raiz dorsal, raiz ventral, tudo isso a gente já estudou em sistema nervoso central. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de tecido nervoso, ela foi bem completa. Lembra que a gente vai ter a segunda aula que está dentro do site, que a gente vai falar de impulso nervoso. Eu aguardo vocês lá. Tchau, tchau.